Hábitos Atômicos é um livro muito importante para a gente entender como é que a gente, acrescentando hábitos simples na nossa rotina, a gente pode ter um resultado magnífico a longo prazo. Hábitos é igual a juros, né? Você precisa do longo prazo para que ele dê resultado. Tribo de Mentores, que é, são conselhos dos melhores... É, em determinada área. Então, por exemplo, o Timothy Ferris é um, um cara que é, entrevistas grandes nomes né, do esporte, pessoas muito conhecidas, principalmente nos Estados Unidos, e ele pega, por exemplo, a Sharapova, né, que foi campeã do mundo por múltiplas vezes, e pega coisas que ela faz no dia a dia dela que podem é, acrescentar na vida de qualquer pessoa e baseado nessas entrevistas ele escreveu o livro então tem muita coisa bacana ali sobre alimentação sobre hábitos, sobre mindset o Construir uma Storyboard é do Donald Miller é um livro simples de ler é, rapidamente você conclui a leitura e ele traz uma visão muito interessante para você criar né, a tua narrativa de marca e orientar com isso a, os clientes que chegam até você, deixando claramente qual é a tua missão com eles, o que, que você faz para que esse cliente tenha resultado. Dobre seus lucros em seis meses ou antes, é uma, um, um livro que foi é, escrito com base em entrevistas feitas por CEOs das empresas da Forbes, então, baseado nessas, nesses aprendizados, o livro traz muitos insights capazes de mudar o nosso dia a dia como gestor de uma empresa, focando totalmente as nossas energias, ou a maior parte dela, para o resultado, para o lucro. Tração também é um livro bem interessante, porque ele traz uh, um, vários pilares, várias alavancas de crescimento e ele também é baseado em entrevistas que podem é, trazer né, uma, uma visão muito é, diferenciada, porque é como cada uma das startups de rápido crescimento tiveram um retorno com, aquele, com, com aquela alavanca de crescimento. Então, eles trazem é, alavancas bem atuais, do marketing digital, como e-mail marketing, como a área de eventos, como a área de publicação de, de notícias em redes sociais e mostra como as empresas que tiveram maior crescimento com aquela alavanca fizeram.